Você sabia que o óleo de coco pode ajudar a curar a tiroide é só fazer isto atualmente graças ao estilo de vida sedentário e dietas desequilibradas as pessoas têm desenvolvido muitos problemas de saúde como aumento de peso perda da libido zumbido nos ouvidos perda de cabelo unhas frágeis prisão de ventre fadiga sensibilidade ao frio dores de cabeça insônia pele seca mãos e pés frios tontura voz rouca Dores nas articulações isso é muito sério quase 65% da população americana está acima do peso e 27% está obesa no entanto além da falta de exercícios e o consumo de alimentos prejudiciais à saúde esses sintomas também são resultado de um problema que atinge as mulheres em especial o hipotiroidismo felizmente existe um produto natural que pode ajudar a combater essa disfunção na glândula tiroide esse ingrediente maravilhoso é uma gordura saturada que aumenta o metabolismo e resulta na perda de peso seu nome óleo de coco o óleo de coco é excelente para o hipotiroidismo quando as pessoas com hipotiroidismo começam a consumir o óleo de coco elas frequentemente referem aumento de energia pela melhora da função tiroidiana muitos indivíduos que sofrem com problemas de tiroide são capazes de eliminar a medicação para a até completamente quando começam a consumir óleo de coco obviamente você não deve nunca suspender a medicação sem consultar seu médico como usar o óleo de coco para tratar o hipotiroidismo comece consumindo uma colher de sopa por dia depois aumente para duas você pode também fazer uma massagem na região da tiroide. Se você estiver com hipotiroidismo, é importante também evitar o consumo de soja. Há outras sugestões que você deve considerar para tratar o problema. Evite saladas comerciais, que são embaladas com gorduras insalubres. Procure fazer a própria salada. Coma alimentos ricos em iodo, como alga negra, pó de alga marinha e peixes de água fria. Consuma suplementos como zinco, selênio, vitaminas B, vitamina C, vitamina E. Evite se expor ao mercúrio e ao flúor. Faça exercícios regularmente. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!